Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 e hoje eu vou mostrar para vocês aqui anúncios de Nielson Diplomata. Eu selecionei alguns anúncios aí à venda no LX e só peguei Nielson hoje. Vou começar com o primeiro aqui que acho muito lindo, é um ônibus que, que fica na memória de é todo mundo que gosta de ônibus. Eu lembro da Expresso Brasileiro que usava muito esses ônibus, que é o Nielsen Diplomata 380. Ele é o ônibus mais alto, era o top de linha na época, né? E um ônibus aqui para banda, né? Estão pedindo 50 mil reais. Vou ver o restante das fotos. Esse ônibus é incrível, como ele também não cai de preço, né? O preço dele dificilmente você acha um Nelson 380 barato. E o bacana dele é que ele é bem alto, então ele tem um maleiro bem bem amplo e fica bem imponente. Né? Aqui, foto dele na estrada, foto da dianteira. O ônibus está na região de Caxias do Sul. E o anúncio diz, vendo ônibus, Nielso Diplomata 380 trocado, ano 1987, é motor central Volvo B10M. Segundo ele, que motor novo legalizado, motocada nos documentos ficou fantasia no documento: é, ônibus confortável com 13 lugares, 12 camas, pois bem grande, né? E o anúncio aqui, bem completo, bastante coisa. Agora vamos para o próximo: aqui já é um, um Nelson, mais diplomata 330, ele já é baixo, né? E colocaram o um motor aqui, ó. Cummins nele. Ele já é mais baixo, né? Mas a Nielso também foi um ônibus que... Que tinha bastante, né? Aí depois virou buscar. E aí a buscar deu uma falida, né? E agora tá de volta de novo aí, ó. Aí... Beleza, aí a pessoa tá pedindo 25 mil. E o ônibus tá na região de de Recife. Agora o próximo, esse aqui é o um Nelson 350. Ele já é mais alto, né? E pelo jeito é ex Expresso Brasileiro aí pela pintura. Trocado e tá parecendo que ele é Scania pelo escapamento. Quando ele é M.C. geralmente é desse lado o escapamento. Tá muito bonito o ônibus, hein? parece o um ônibus muito bem cuidado. Interior, zerado. E o proprietário tá pedindo 50 mil reais. Aí, é scanner mesmo. Banheiro. Bastante fotos. É bom que, que ilustre bem né, o estado do veículo. Essa alavanca aqui, to tá, tá. Tem todo um charme. Dá todo um charme aí pro ônibus. Agora vamos para o próximo. Aqui, Nielsen 2,60m, raridade. Eu acho que esse aqui é também um. Não, não é um 380, imaginei que fosse um 380. Foto do interior. É um ônibus também que era para banda, né? Então eles sempre fazem essas adaptações. E tiram banco. E fica meio que moto casa Vessor, muito bonito ônibus estão pedindo 48 mil reais ônibus diplomata 260 é nelson scania 112 trocado agora vamos para o último um outro nelson diplomata 350 e proprietário está pedindo 40 mil reais e só tem uma foto, Eu não tem muito o que mostrar aqui, ônibus preparado para banda, com sala, camas e espaço para carga, é, esses ônibus mais antigos rodoviários, é, o pessoal compra muito para fazer motorhome, para banda, porque infelizmente para turismo, a maioria dos locais não consegue trabalhar, mas se você gostou do vídeo pessoal, deixa aquele like aí, e se não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até mais.